Fala povo, agora eu vou dar mais um tutorialzinho simples da Godot, vamos aprender como instalar fontes dentro da engine, a fonte padrão é essa fontezinha do sistema bem simples aqui, primeiramente vocês vão inserir um label dentro da cena, né? dentro do nó que vocês querem trabalhar, que no caso tem um <coughs> esse frame de textura, eu coloquei o nosso label dentro dele está aparentado a ele. Então, qualquer transformação espacial que eu der nele, tipo, movê-lo de um lado para o outro, o label vai acompanhar. Né? Aí nós vamos lá, vamos pegar nosso arquivo de fonte. Eu separei esta fonte aqui. Eu achei na internet lá daquele site da fonte. Eu tenho uma olhada na eula dela. Ela é liberada para uso pessoal em coisas como camisetas, faixas de aniversários, site pessoal, etc. Só que o autor não previu o uso em games. Mas como liberou para uso em sites pessoais, eu vou assumir que tem esse uso também. E o nome da fonte é Watson de Pontes. Eu procurei por fontes no estilo vintage. Vamos voltar ali. Inicialmente, a Godot trabalha com um formato de fonte próprio. Então eu vou ter que vir aqui na nossa área de trabalho, clicar em Import, Fonte E vai abrir essa caixinha de diálogo aqui. Vamos escolher a fonte de base, né? Ela está aqui dentro dessa pasta, Whatson de pontos e também trabalho com o arquivo OTF, que é o formato de fonte aberto, e o arquivo TrueType Fontes do Windows. Vamos abri-lo e já coloco um tamanho padrão aqui, 16. Agora vamos escolher o nosso destino. Aqui dentro da pasta do projeto, dos resources, já deixei algumas pastas prontas. Dentro da pasta de Wii, que é toda a interface de usuário. Vou repetir aqui o nome dela: é, WhatsApp. porta lá: Watson de Pondes. O oh, nomezinho bizarro. Copiar, né? não sei se isso aqui vai dar erro em plataformas, então vou deixar esse underline no lugar do espaço. Não sei que vai, se vai ter problemas de arquivos quando a gente for trabalhar com outras plataformas, né. Ando tendo alguns probleminhas na exportação do Android. Vamos OK aqui é importante, ele já vai importar essa fonte num formato de bitmap, então a gente já precisa definir o tamanho dela previamente. Eu vou chutar que se eu colocar uns 18, aqui, aqui a visualização deve ser mais ou menos o tamanho que vai aparecer aqui na tela. Acho que uns 20 já tá bom. Outros detalhes aqui importantes como sombra na fonte, você pode escolher colocar o modo de char7, Unicode, Latim, vou manter no Latim mesmo. Sombras, etc. Vocês podem dar, ter uma visualizadinha. Raio, offset dela, vamos colocar um aqui. Dá para vir mais ou menos ali né Não vou usar não Aqui temos umas opções extras O espaço A parte do espaço inferior Eu tive que às vezes modificar isso manualmente Como com os casos de fontes mas isso é só vocês alterarem. Se o, a, o tamanho da a distância entre uma linha e outra estiver muito grande, vocês podem vir aqui, ó, colocar números negativos. Isso a gente vai descobrir agora. E clica em Import. Ele já salvou aqui, na pasta do projeto, essa fonte, o formato dele. Posso vir aqui no nosso Label Procurar nele onde está a propriedade de fonte Aqui é fonte, carregá-la Ficou boa Posso alterar aqui a cor dela Agora vamos mexer na posição dela um pouquinho na escala tudo adequadamente aqui Eu Já vou testar como é que ela fica com... Vou colocar um alinhamento centralizado e vamos mexer no texto Aqui ó, tem um botãozinho escondido Ela fica quando a gente dá um espaço entre as linhas. Ficou boa, não preciso mexer naquela propriedade que eu citei agora há pouco. E assim fica a nossa dica do uso da Godot para você trabalhar com fontes e suas variações de letras. Até a próxima!